Qual é a chave mestra para riqueza e liberdade? Então, hoje eu vou usar aqui o flipchart para dar uma aula mesmo sobre o que eu considero nesses meus 27 anos de experiência, não é pouco tempo, já vivi muitas situações, várias fases dentro da odontologia e o que é que eu considero hoje a chave mestra para se alcançar riqueza e liberdade. Que riqueza, Carla? É dinheiro isso que você está falando? Não é só sobre dinheiro. A riqueza na vida pode estar em outras áreas da vida. Na verdade, nós somos feitos de várias áreas da nossa vida. Tem relacionamento, é o casamento, é na área espiritual, na área social área profissional, financeira, então são várias áreas da nossa vida que nós, no fundo, todos nós queremos riqueza em todas essas áreas. Só que o que é que a gente está fazendo para alcançar essa riqueza? Para alcançar também liberdade. Então, qual é a chave mestra então, Carla, para alcançar riqueza e liberdade? A gente vai falar hoje aqui sobre energia. A gente vai falar sobre energia para alcançar riqueza e liberdade. E por que, que a gente está falando sobre isso? Hoje é segunda-feira. tá? Segunda-feira, segundou, eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoa na face da Terra. Aquela que é da turma do segundou e a outra que é da turma do sextou. O que, que é isso? A turma do segundo ou não vê a hora de chegar segunda-feira para começar a fazer, começar a produzir, começar a fazer o que tem que ser feito para chegar cada vez mais próximo da riqueza. Quem é rico, na minha visão, é quem evolui todos os dias isso é ter riqueza. Não é, não é sobre dinheiro, a grana é a consequência daquilo que você faz no dia-a-dia. Dia. Então, a turma do Segundo ou tem a mentalidade de rico, são pessoas ricas. De qual turma você é? Do Segundo ou do Sextou? Que é a turma do Sextou? A turma do Sextou é aquela que fica esperando a sexta-feira chegar. Segunda-feira tá lá embaixo, tá lá na bed, tá lá meio deprê, pô, começou... Segunda-feira começou a semana. Domingo já começa a depressão. E fica só esperando a sexta-feira chegar pra comemorar. sexta-feira tá no gás porque vai lá, happy hour, vem o sábado, vou ficar de boa em casa, não vou fazer nada. Domingo também, chega domingo, finzinho da tarde, à noite já cai na depressão de novo. Então fala aqui pra mim de que turma que você é. Você é da turma do segundo ou? ou você é da turma do Sextou? Vamos ver, digita aí para mim quem está comigo, o pessoal aqui no YouTube, o pessoal aqui no Instagram, quem quiser vir aqui para o YouTube para enxergar o Flipchart, fique à vontade, venha, porque daí vai enxergar inteiro. Então, são essas duas turmas. Aqui o Leandro, Segundou, né Leandro? Isso aí. Leandro, nosso franqueado das clínicas, seja muito bem-vindo. Você é da turma do ou ou da turma do sexto, a Viviane também segundou. Porque é a turma que está cheia de energia e a gente vai falar aqui hoje sobre energia que tem sangue no olho, que quer transformação, que quer mudança, que tem metas, que tem objetivos na vida e que não só tem objetivos, mas faz a coisa acontecer, se movimenta. Aqui a gente está num movimento, energia é movimento, sem energia não existe movimento. É um movimento de evolução, um movimento em direção à riqueza e liberdade. Sem energia nada funciona, um eletrodoméstico, um eletrônico, um celular. Acabou a energia? Acabou. Pode jogar fora, se nunca mais você carregar o seu celular, para que é que ele serve? Para nada, não é? Vocês concordam? Faz sentido isso? Semana passada eu estava fazendo uma live aqui e deu uma tempestade aqui em Campinas, mas forte mesmo e eu moro num lugar, mais, vamos dizer, muito cheio de árvores, é, um pouquinho afastado da cidade e qualquer tempestade já cai a energia. Fico sem energia elétrica e eu fiquei sem, bem na hora da live. Na verdade, uma hora antes de começar a live, acabou a energia. E aí, o que, que fazer? Como eu sou da turma do segundo, ou seja, eu quero fazer acontecer, como eu tenho mentalidade de evoluir, mentalidade de riqueza, que é crescer todos os dias, eu fui pensar na solução. Eu podia ter desistido, eu teria um bom motivo para não fazer a live. Concorda? Poderia colocar lá no stories, ó, oh, pessoal, desculpa, vamos fazer live amanhã porque eu tô sem energia. Ou vou, vamos adiar, não sei que horas a energia volta. Mas eu não fiz isso. Eu fiquei pensando naquela hora. Bom, eu tô no escuro. E aquela fonte tradicional de energia, eu não tenho mais, que é a energia elétrica, que é ligar o plugue na tomada, o cabo na tomada, não tenho, não tenho luz elétrica também para que as pessoas me vissem na live. E aí, o que eu fiquei pensando? Eu não ia desistir de fazer a live, eu ia fazer, mas nem que fosse no escuro. <risos> Era um compromisso que eu tinha firmado com vocês, às sete e meia da noite, toda segunda-feira. E aí, o que é que eu fiz? Eu pensei, bom, não tenho energia elétrica, mas tem as baterias. Tem a bateria do celular, bateria do notebook. Eu tenho um ring light que eu posso ligar no meu notebook e puxar energia e ligar uma luz. Eu tinha também umas lanterninhas de emergência que a gente tem aqui em casa, quando acaba a energia, cada um tem uma lanterninha pequenininha aqui, elas estavam com bateria, estavam carregadas. E aí eu liguei para o Fernando, o Fernando ainda estava na clínica, ainda estava na Dental Kids, e falei assim para ele, fica mais meia hora aí, ainda dá tempo, carrega o seu notebook 100%, o seu celular 100%, porque nós estamos aqui sem energia elétrica, e aí eu preciso para a live para ligar o ring light e para fazer todas as transmissões, porque os meus aparelhos não estavam completamente carregados. E aí eu fiz a live dessa forma. E o que eu quero dizer, contando essa, essa história para vocês da live, é que se a gente está ligado numa fonte de energia que não está trazendo energia suficiente para a gente, para o nosso dia a dia, para a gente produzir, para ficar animado, a gente precisa mudar a fonte de energia. Faz sentido? Não sei como é que você está se sentindo hoje. Eu vejo muitas pessoas desanimadas. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas no meu story. Muitas pessoas com dificuldades, dificuldades em ações dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, que vão levá-las, por exemplo, a ter mais liberdade. Ia ter mais riqueza. Só que não conseguem. Não conseguem ir além. Carla é muito difícil. Carla não vou. Carla, tô sem energia. Então, a energia, vou até escrever aqui. Energia é a chave mestra. Vamos escrever em outra cor. Energia. É a chave mestra para você ter resultado. E um ponto importante aqui, muito importante, se você estiver anotando, anota isso. Você é fruto daquilo que você pensa. O que, é que você está pensando hoje? Quais são os seus pensamentos? Como é que você pensa sobre o consultório, sobre a sua vida profissional, sobre você mesmo? Como é que você pensa? Porque são os pensamentos que geram sentimentos. Os sentimentos geram ações e as ações é que geram resultado. Então, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e a ação gera resultado. Se você começa a pensar que está muito difícil, ah, Carla, é muito difícil lidar com um funcionário. Se você pensa assim e se você pior ainda fala isso para as pessoas você está atraindo mais disso para você mesmo. Por quê? Porque o seu pensamento vai tornar aquilo real. Essa vai ser a sua realidade se você pensar assim. Sempre você vai ficar na dificuldade. E que energia isso traz para você? Você pensar que é difícil, você pensar que tá, tá duro, Lidar com equipe? Puxa, Carla, eu chamei um dentista para atender na minha clínica, só que, nossa, ele não atende igual a mim e os pacientes reclamam. Quem é que passa por isso aqui? Coloca aqui para mim, quem é que tem dificuldade, alguma dificuldade no seu consultório que muitas vezes baixa energia, fica desanimado, não sabe se continua nesse caminho ou não? Então, pensamentos são muito importantes. E de onde é que vem a sua energia hoje? De onde é que está vindo? Como é que está a sua energia? Está com energia alta? Está tá com sangue no olho? Está com gás? Ou volta e meia, acorda desanimado e fala, Putz, tem aquela agenda cheia de pacientes para atender, ainda tem a funcionária que, que faltou, que faltou ontem, disse que não vai hoje. Como é que está a sua energia? De onde vem a sua energia? Então, a minha intenção aqui é levar uma energia nova para vocês. Não renovar a sua energia. Porque se eu falar em renovar, eu estou falando em melhorar a energia que você já está aí hoje. Só que se você está com uma energia ruim, está meio desmotivado, está desanimado sei lá, meio depressivo, com ansiedade. Não dá para renovar isso. Não vamos renovar. Quando a gente renova uma assinatura de um programa qualquer, ou de um curso, enfim, uma assinatura de um streaming, você renova, você vai ter mais daquilo. Isso é renovar. É eu ter mais daquilo. Se eu renovo uma energia ruim, eu vou continuar com uma energia sempre ruim. Então aqui a gente não está renovando a energia, a gente está criando uma energia nova. A gente vai transformar a energia que está aí dentro de você numa energia nova. Então ao invés de renovar simplesmente, vamos criar energia nova, tá bom? Toda segunda-feira às sete e meia da noite é tempo. É um momento de renovar, não, de criar uma energia nova para cada um de vocês aqui. E para mim também, porque quando vocês comentam, quando vocês curtem, compartilham, isso traz energia boa para mim também, é uma troca, aqui é uma troca. Então comentem aqui, comentem, eu sou o movimento, né? eu sou energia. Chamem os seus amigos dentistas, toda segunda-feira às sete e meia da noite estaremos aqui ao vivo. Compartilha, chama pelo menos um amigo. Não é possível que vocês não tenham um amigo ali da faculdade que vocês queiram de coração que eles também evoluam, não só vocês. Que eles cresçam, que eles alcancem riqueza e liberdade. Não são concorrentes, são amigos, são colegas de profissão. Então esse é o um movimento. Tem gente que tem uma energia tão baixa, que tá tão assim, tá tão mal na vida, que não tem energia nem para clicar no curtir. Então dá um curtir aí, aqui no, no Instagram, aqui no YouTube, curte o vídeo, curte aqui esse momento que a gente tá junto. Eu tenho muito prazer em compartilhar aqui toda a minha experiência. Então tá bom, vamos lá. Isso aqui que a gente está conversando hoje é tão importante que se você não entender e não virar essa chave ali na sua cabeça, nada vai funcionar na sua vida. Simples assim, nada. É igual seus aparelhos elétricos, eletrônicos. A internet, se não tem, não tem energia, não tem internet. Não funciona, pode jogar fora. Agora, toda energia precisa de uma fonte, não é? Vamos falar um pouquinho de fonte de energia, por quê? Porque é daí que vem a energia que a gente precisa para sair do sofá, para sair da cama, para fazer aquilo que tem que ser feito, para fazer aquilo que tem dificuldade de fazer. Por que, que tem coisas que são difíceis, situações difíceis, que a gente usa essa palavra? O que, que é o difícil? O difícil é aquilo que poucos conseguem fazer. Mas que quem faz tem resultado. Quem faz alcança a riqueza e liberdade. Mas é para todo mundo? Não é para todo mundo. É só para quem realmente quer. Para quem decide mudar, para quem decide buscar uma outra fonte de energia. Aqui eu tô com um cabo, ó, um carregador de celular. Eu preciso do carregador para carregar meu celular, certo? Concorda? Sim. Só que se ele ficar aqui na minha mão, ele não vai carregar. Então eu preciso de uma fonte de energia. Preciso ligar ele na tomada. Toda energia precisa de uma fonte. Toda energia. Nada é gerada, nada é gerado do zero. Nenhuma energia é gerada do zero. Do zero, se eu não ligar isso aqui, vou estar no zero. Eu não vou ter energia, um carro para entrar em movimento, ele precisa de alguma coisa para gerar energia para ele, que é o combustível. Só que o combustível está lá no posto de gasolina. Então, precisa ir lá no posto de gasolina, encher o tanque, para daí gerar energia para ele se movimentar. O que eu quero dizer é que já existe alguma coisa, já existe algo... Uma energia dentro de você, dentro de cada um de nós. A gente já tem energia, claro, porque a gente está vivendo. Só que, que tipo de energia é essa? E nada se multiplica do zero. Então você já carrega uma energia. Então a gente está aqui e eu vou falar como multiplicar a sua energia, porque você já tem uma energia carregando aí. A gente vai falar hoje aqui sobre como é estar sem energia, quais são os sanguessugas da sua energia, as consequências da falta de energia, porque gera consequências terríveis, as principais fontes de energia e como ter mais energia. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, Para quê? Para você sair desse vídeo, sair dessa live, sair daqui e já ter... Algo concreto para fazer. Como eu disse, a transformação dessa energia velha numa energia nova depende só de você. Eu vou te dar uma informação aqui. Eu vou te dar teoria. Só que você vai lá e precisa fazer, senão não vai ter resultado. Beleza? Faz sentido? Então, vamos lá. Então, isso aqui é muito forte. Você já tem uma energia dentro de você. E você precisa estar em movimento. Se você tem energia, você pode estar em movimento. Mesmo que não saiba muito bem o que fazer direito, precisa estar em movimento. Se tiver jogado no sofá, não sei de onde você está vendo essa live, de onde, coloca aqui para mim, de onde você está vendo essa live? Se está do sofá, se está na cama, se está no consultório, às vezes pode estar no consultório. Se você tiver jogado no sofá uma vida assim, você não está em movimento, você não vai alcançar nada. Tem gente que não tem energia nem para desejar alguma coisa. Se perguntar para a pessoa, o que, que você quer da sua vida? Qual o resultado que você quer esse ano, 2023? A pessoa não sabe. Dentro da nossa mentoria, a gente tem uma mentoria, eu e o meu sócio, a grande virada, lá os dentistas sabem muito bem o que querem tem seus objetivos traçados, querem saber quais são as chaves que precisam virar para alcançarem esses objetivos, para alcançar riqueza, para alcançar resultado. Então, precisa estar tá em movimento. Não tem como. A sorte, não existe esse negócio de sorte. Eu costumo dizer que a sorte pega as pessoas em movimento. O que, que é a sorte? Ah, a Carla tem sorte. A Carla tem uma rede de clínicas, uma rede de clínicas. Hoje tem a liberdade, não atende mais os pacientes. Cada dia mais riqueza, mais riqueza. A Carla tem sorte, eu não tenho sorte. Eu costumo dizer, a sorte me pegou no caminho. Eu estava em movimento, eu estava fazendo, eu estava na direção, na direção certa. Bati a cabeça muitas vezes, sim. Errei muito? Errei. Tive momentos de energia baixa? Claro que eu tive. Eu me lembro uma vez, uma história aqui de vida real, eu me lembro uma vez na clínica que eu já tinha uma equipe razoavelmente grande. É, hoje são mais de 30 dentistas, mais de 30 colaboradoras. Na época era um pouco menor a equipe e aconteceu um problema sério com o paciente lá, uma reclamação, algo que não poderia ter acontecido. Aqui, o Leandro, quem trabalhar muito tem muita sorte, é isso mesmo, Leandro. Tem muita sorte quem trabalha muito, quem acorda cedo, quem faz o que precisa ser feito para ter o resultado. É uma pessoa sortuda na vida. E aí, eu estava lá na clínica, aconteceu um problema muito sério e eu chamei duas pessoas da minha equipe, na verdade elas que vieram me, me relatar o problema, e eu fiquei tão mal, olha, minha energia baixou naquela hora de uma forma e eu tava cansada. Era um momento na minha vida, e isso acontece com todo mundo, tá gente? Ninguém aqui é super, super mulher, super homem, nada disso, ninguém é. Foi um momento, era um momento da minha vida que eu estava que eu com uma energia baixa, que eu estava sentindo muita dificuldade, principalmente em liderar as pessoas das equipes de dentistas e de funcionárias lá nas clínicas. Eu estava aprendendo isso e estava tava difícil para mim. E aí aconteceu esse problema lá e eu com duas pessoas comigo, da equipe, aquilo me abateu tanto que eu comecei a chorar. Imaginei eu lá no meu escritório, com duas colaboradoras e eu comecei a chorar. porque Eu não sabia o que fazer naquele momento. Não sabia como resolver aquilo. Eu achei naquele momento que, eu, que o problema era grande demais, era maior do que eu. Isso aqui é importante, nenhum problema é maior do que você. Nenhum. Tem problemas que a gente encontra a solução outros que não primeiro a gente tem que sempre buscar a solução o foco a cabeça ó, de quem é rico a pessoa rica ela tem o foco na solução aconteceu um problema como é que eu resolvo a pessoa pobre ela fica com o foco no problema fica reclamando ali fica chorando fica fica deprimido Ficar lá naquela... atolado no problema. Então, primeiro, vamos ver qual é a solução? Vamos ver. Tem uma solução, talvez duas, talvez três, não sei. Carla, às vezes tem problema que não tem solução. É ou não é? Fala aqui pra mim, coloca aqui pra mim. Se vocês passam por isso, acontecem problemas que não dá pra resolver. Ou pelo menos naquela hora não dá para resolver. E aí o que fazer? Vai ficar com aquilo guardado dentro de você? Vai ficar te corroendo? Você vai ficar pensando naquilo para o resto da vida? Vai acabar com o seu dia? Tem gente que tem um problema e acaba com o dia da pessoa. Aquele dia que eu chorei lá na clínica, aquilo acabou com o meu dia. Só que eu deixei aquilo acontecer. Eu deixei a minha energia ir embora, baixar. E tem problemas que não tem solução. Não tem como resolver. Às vezes tem reclamação de paciente que a gente não tem como resolver, que não, não tem como amenizar. E acontece, ué. Só acontece com quem está no caminho. Só acontece com quem está em movimento. Só acontece com quem está fazendo. E aí? Não tem solução? Larga! Deixe para lá, vamos continuar. Então, isso aqui é muito importante. Como é que tá a sua energia? E eu quis trazer essa história para mostrar que eu também já tive meus altos e baixos. Quem nunca? E tá tudo bem, agora, você precisa estar muito mais no alto. E depois daquilo que aconteceu comigo, eu fui buscando maneiras de... Estar sempre com uma energia positiva e alta. Não é só sobre ter energia positiva dentro de você, mas uma energia positiva e alta. Por quê? Porque a gente precisa de muita energia para fazer o que tem que ser feito, para alcançar a riqueza, para alcançar a liberdade, para ter resultado. Senão, não alcança. Energia tem que estar tá alta, tem que ter sangue no olho para liderar a equipe, para ir lá diante do seu paciente e fechar um tratamento de alto valor com ele. Então vamos lá, falando aqui de fonte, né? fonte de energia, vou dar aqui um exemplo do quanto é importante a fonte de energia, de onde vem a sua energia. Vamos supor que você está andando num, sei, no meio do mato lá, e tem uma vala no chão, uma vala de terra, um buraco, bem grande. Você olha para aquilo, seco, sem água nenhuma, só uma vala bem grandona. Está seco, não tem peixe ali, porque não tem água, não tem nada, não tem nenhum animal por perto, ninguém, um lugar seco. Se perto daquela vala tiver uma fonte de água, a fonte de água, ela produz água, Certo? Se tiver perto uma fonte, logo essa vala vai começar a encher de água. Vai começar a encher de água, a fonte continua produzindo água, continua gerando água e aquele, aquela vala vai se enchendo cada vez de água até formar um rio e aquela água entra, começa a entrar em movimento. Então, um ponto aqui que eu quero trazer é Toda fonte gera pressão e a gente precisa dessa pressão para alcançar aquilo que a gente quer na vida, para alcançar riqueza, para alcançar liberdade. Sem pressão não tem movimento. O que é que a gente faz para criar uma pressão para a gente se mexer, para a gente se movimentar? São os nossos objetivos. Coloca aí para mim se você tem um objetivo claro para esse ano. Coloca sim ou não. Você tem objetivos claros para esse ano de 2023? Como é que você quer estar até o final do ano? Vamos falar aqui em relação à profissão. Na área profissional ou na área financeira, você tem objetivos claros? Onde eu quero chegar? Sim ou não? Isso é colocar pressão em você mesmo. Por isso é tão importante. A gente ter objetivos, pelo amor de Deus. Tem muita gente que tá aqui que fala, ah, nem sei. Aqui ó, no Instagram, a Viviane, sim. Jéssica, sim. Né? A Roberta, sim. Leandro, sim. Fernando, sim. Tem que ter objetivos claros, porque é isso que vai empurrar a gente a fazer o que tem que ser feito. Isso vai dar energia. Então, olha só, a fonte de energia, ela causa uma pressão e isso gera um movimento. Olha aqui um, um cabo de energia aqui, cabo de celular, carregador. Se eu ligar isso na tomada, aqui... A tomada é a fonte de energia, certo? Ela vai gerar uma pressão tal no cabo que a energia vai correr por aqui e aí eu vou ligar na outra ponta, no celular. E aí eu vou gerar energia e o um movimento de tudo lá dentro daquele equipamento. Então a gente precisa... Então, a gente precisa dessa pressão gerada pela fonte de energia. Então, não é só sobre ter energia, precisa ter uma energia com pressão, senão não vai. E assim é, a água, a água do rio, ela só corre porque tem a pressão vinda da fonte, porque a fonte está sempre produzindo mais água. Mais água, mais água, para onde vai essa água? Vai empurrando... Toda a água que já está ali no rio. E assim existe a fluidez. A fluidez das águas. Tá? 70% do nosso corpo, olha que interessante, é água. Vocês sabiam disso? 70% do nosso corpo é composto de água. Então nós precisamos fluir. Nós precisamos gerar energia. Energia que saia de nós, por isso o um movimento. Se a gente gera energia e fica preso na gente, a gente fica lá deitado no sofá, você está represando a energia. Isso pode te dar depressão, ansiedade, coisas ruins, porque você fica com aquela energia presa em você. Quando você está em movimento, num movimento direcionado, sabendo o que quer na vida, ou pelo menos tendo uma vaga ideia, já é um começo, você vai estar fluindo essa energia, colocando essa energia para fora. E que tipo de energia, quero te fazer umas perguntas agora, ó. responde aqui para mim. Que tipo de energia você está gerando hoje? É uma energia positiva ou é uma energia negativa? Coloca aí para mim se é positiva ou se é negativa. Pode ser aqui com, com um, um símbolozinho, pode escrever. Que tipo de energia você está gerando hoje? Essa é uma questão. Que tipo de fonte você usa? Da onde está vindo a sua energia? A sua energia está vindo das redes sociais? Da Netflix? Da onde está vindo? Onde você está buscando essa energia? Está vindo de outras pessoas? Essa energia está vindo de algum mentor? A Viviane ó, colocou positivo. Energia positiva. Então, que, que tipo de fonte você usa? A Jéssica, energia positiva. Beleza, que tipo de energia está gerando hoje? Positiva. Mas aí precisa pensar, essa minha energia tem pressão ou está sem pressão? Esse é um ponto também. Né? Tem pressão essa, essa minha energia? Então, que tipo de energia? Com pressão ou a energia está fraquinha? Será que eu sou um rio fluido, fluindo, eu estou fluindo igual um rio, ou eu sou um espelhinho d'água? Um outro ponto do rio é, quando tem água naquela vala, aparecem os peixes. Aparecem os animais para beber água, para se banharem lá. Aparecem os homens, os, os, os humanos, homens, mulheres, que gostam de apreciar um rio, de tirar foto ali, de pescar. Então, um rio fluido, um rio cheio de água viva, atrai mais vida, atrai vida. Uma vala seca é um lugar morto, praticamente. Quem que gosta de uma terra ali, um buraco na terra? Nem o tatu, o tatu faz o próprio buraco. Não usa um buraco já feito por outro. Então, você tem a opção de continuar sendo uma vala seca, ou seja, sem energia, ou com energia baixa, energia negativa, ou um rio de água viva. E aí, que tipo de energia você tem? Se tiver uma energia fraquinha, sem pressão, você é só um espelhinho d'água, é só aquela aguinha ali no fundo da vala de terra e que nem peixe sobrevive ali, nem os peixinhos pequenininho. Então é importante, que tipo de energia você carrega dentro de você? É uma energia positiva com pressão ou sem pressão? que consequência isso tem na sua vida se você está com uma energia positiva e alta que consequência isso está trazendo na sua vida eu arrisco a dizer que a consequência é riqueza crescente todo dia evolução agora se a sua energia tá baixa Energia negativa, sem pressão, que consequência isso está trazendo para sua vida? Ah, Carla, não sei. Pensa na sua vida profissional como é que está. Pensa na sua vida financeira como é que está. Porque isso é consequência direta da chave mestra. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. E aí, dá um curtir você que ainda não usou a sua energia para trocar aqui comigo porque eu estou doando a minha energia para vocês e a moeda de troca para mim é vocês curtirem. Costa aí no botãozinho de curtir, tanto aqui do Instagram quanto no YouTube, curte aqui essa live, curte esse vídeo, manda para outros amigos dentistas, pensa quem é que pode crescer e mudar um pouco a cabeça assistindo aqui essa, essa live. Toda segunda-feira, às sete e meia da noite. Então, vamos lá. Sim, o que eu quero dizer aqui para você é sim. É possível você se tornar um grande rio e deixar de ser uma vala seca. Deixar de ser um espelhinho d'água. Você que está travado, você que está estagnado. Você que está se sentindo incapaz de fazer alguma coisa aí dentro do seu consultório, da sua clínica. Coloca aqui para mim, escreve aqui para mim, qual é a sua maior dificuldade no seu consultório, e na sua clínica? Hoje eu abri uma caixinha de pergunta e perguntei sobre isso. Tive algumas respostas bem interessantes. Escreve aqui para mim, qual é a sua maior dificuldade? Onde? Em qual área? Em, em que lugar? Você que é dentista que trabalha em clínica, você que é dentista que tem consultório próprio, você que tem clínica, que tem uma clínica, que tem mais de uma clínica. Qual é a sua maior dificuldade? Então, você que muitas vezes não se sente merecedor de quê? De riqueza. Isso acontece com muitas pessoas. Não se sente merecedor de um resultado grandioso. Você que de alguma forma se sente preso, ó, eu falo aqui em riqueza e liberdade. Você que se sente preso, preso, ao seu trabalho, preso ao seu consultório, preso à sua agenda. Quando acorda, já fica pensando, já fica ansioso. Isso acontece aqui com alguém? Ansiedade pré-atendimento, pré-agenda. Já sabe que vai lá um paciente XYZ e aí fica ansioso porque vai dar trabalho, porque, enfim... Pessoa reclamou, já aconteceu algum problema com ela ali na clínica. Então, como é que você está hoje na sua vida? Você precisa virar algumas chaves para se tornar, então, um rio de água-viva. E a fonte de energia, olha aqui, anota isso aqui. Espera aí, vou até parar tudo aqui. A fonte de energia não vai atrás de você. Tá certo? Então vamos voltar aqui no cabo do celular. Eu tenho um cabo aqui de celular e eu preciso de uma fonte para ligar. A fonte não vai vir até mim, certo? Se eu ficar aqui parada e com o um celular aqui ligado nessa ponta e ficar esperando a fonte chegar até mim, ela não vai chegar. A fonte não vem até mim por livre e espontânea vontade. A fonte não, não vai até você. É você que precisa procurar, então se eu preciso ligar, carregar o meu celular, eu vou procurar aqui no meu escritório uma tomada para ligar. E eu vou até a tomada e ligo. Eu tenho que fazer essa ação, eu tenho que buscar, eu tenho que capturar essa energia. O seu carro, para andar, ele precisa do combustível. Mas qual é a fonte desse combustível? Onde é que ele está? Ele está lá no posto de gasolina. Se você ficar na garagem, sentado dentro do carro, esperando a fonte chegar até você, a fonte de energia, você pode até mentalizar, fazer um pensamento positivo e tudo mais. Mas se você só ficar esperando, não vai acontecer nada. Você tem que tirar o carro da garagem e até o posto de gasolina e abastecer lá. Então, a gente tem que buscar a fonte. E é por isso que eu proponho aqui para você, que está aqui comigo, faz um print aqui e publica lá no seu story para mostrar que você está em movimento, que você quer evoluir, que você quer crescer, que você quer alcançar riqueza e liberdade na sua vida. Vamos criar um movimento junto. Coloca lá a hashtag Eu Sou Movimento. Me marca no seu story. Eu vou ficar muito feliz em repostar, em ver... Que você está fluindo também essa energia, que você está colocando para fora, que você está fazendo algo para fora de você, e não só recebendo aqui de mim. Então, a gente tem que buscar a fonte de energia, buscar. É, é igual quando a gente tem sede, quando a gente tem sede, a gente quer água, não é? Eu vou aproveitar aqui e tomar um golinho de água. Quando a gente tem sede, a gente quer beber água e eu tive que virar aqui e pegar a garrafinha de água para tomar. Quando a gente tem fome, precisa buscar comida. Não é assim? Quando a gente tem frio, tem que ir atrás de um agasalho. O agasalho não chega voando lá do guarda-roupa, ele sai sozinho e veste a gente, não. A gente tem que buscar. Então, só vai acontecer uma mudança na sua vida primeiro se você quiser. Você tem que sentir essa necessidade. Tem gente que está com energia baixa e vai ficar, vai continuar. Não quer saber de fazer nada diferente. Então, primeiro precisa sentir a necessidade, ou seja, precisa sentir a sede. E depois, mudar. Tem que ir atrás. O que é que eu tenho que fazer, que a gente vai falar disso no final, eu vou dar aqui algumas dicas muito simples, alguns passos que eu faço, que eu uso na minha vida, já faz algum tempo, alguns anos, que transformaram o meu nível de energia. Que eu sou uma outra pessoa em relação à energia. Então precisa buscar, só vai acontecer uma mudança se você buscar. E aí tem muita gente que não quer saber, qual é o meu papel aqui? Quem vem aqui nas lives e me escuta e não sabe, ah, não sei se eu preciso disso ou não, qual é o meu papel aqui? O meu papel é despertar esse desejo de mudança nessa pessoa. É isso que eu quero. Tem pessoas que estão aqui que já estão nessa, nessa vibe, que já estão buscando riqueza, estão buscando liberdade, mas muitas outras, a maioria não. A maioria está estagnada, a maioria só está escutando, está lá, mas não está muito afim. E o meu papel aqui é chamar essas pessoas para acordarem. É, vamos dizer assim, salvar alguns da estagnação. E como é que é estar tá sem energia, Carla? O que, que é isso de estar tá sem energia? Pessoa que está sempre cansada. Vamos ver se você se identifica. Coloca aqui para mim. Cansaço. Se você tiver cansaço, escreve lá. Cansaço. Desânimo: desanimado. Ah, cara, tô desanimado, é tudo é difícil. Desânimo, depressão. Depressão. Depressão é aquela pessoa que está sempre ali, atolada no passado, está deprimida. Ansiedade. Ansiedade é a pessoa que está presa no futuro. Nem aconteceu o problema, já está sofrendo antes. Dizem que é o mal do século, né? um dos males do século, ansiedade. Solidão. Então, aqui alguns exemplos, algum ponto, vamos ver com qual você se identifica. Que é estar sem energia. pessoa que está sem energia, cansaço, desânimo, depressão, ansiedade, solidão. Você se identifica? Coloca aqui para mim sim ou não, para você entender se você está nessa energia baixa. Então, se você se identifica com isso, com essa falta de energia, coloca aqui para mim, sim ou não. Porque eu vou falar agora quais são os sanguessugas da sua energia. O que eu considero, tem vários outros, tá? Mas eu escolhi três para falar aqui. Três sanguessugas da sua energia. Que eu considero os maiores. Sanguessugas da sua energia sugas. vou até escrever aqui ó, 1, um, pessoas que falam de pessoas, pessoas podem sugar sua energia, então a gente tá aqui junto, virtualmente, eu sou uma pessoa, você é outra, a gente tá se relacionando aqui, tudo bem, a gente não está aqui dando as mãos fisicamente, mas a gente está junto, está trocando energia, e eu estou, eu busco transmitir uma energia super alta para quem está comigo, sempre. Agora, tem muita gente que não. Então, vamos colocar aqui. Tem pessoas que sugam a nossa energia. Pessoas que ficam falando dos outros. Então, qual é a roda de amigos que você frequenta? São pessoas que falam de ideias... Ou são pessoas que falam de pessoas? Esse é um ponto. Pensa aí na sua cabeça os seus três melhores amigos. Como é que eles estão na vida? Eles estão crescendo? Eles estão evoluindo? Eles estão prosperando? Eles falam de crescimento? Eles estão sempre aprendendo alguma coisa nova? Eles estão te ensinando algo? Eles têm alguma coisa? Eles carregam alguma coisa dentro deles? que interessa a você, que é importante para você crescer? Então, primeiro sangue suga são pessoas. Então cuidado com as pessoas que estão na sua convivência. Dizem que nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente mais anda. Então pensa aí, se são colegas de faculdade, como é que eles estão hoje? Se são colegas de faculdade que estão reclamando da profissão, a energia aqui ó, não é boa não. Você sai reclamando também. Se você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, dependendo do papo, dependendo do assunto, você acaba caindo ali. Então, cuidado com as pessoas. E a gente não para para pensar nisso. Às vezes até o próprio cônjuge, o próprio marido, a esposa, é assim. E aí, eu vou me afastar? Não, eu sou casado, não dá. Aí precisa treinar. Começou a falar mal de pessoas, muda o assunto, vira, conversa, fala sobre isso com ela, para vocês alinharem e para a energia ficar sempre alta no casamento. Então, primeiro pessoa. Segundo, redes sociais. Não podia faltar, né? redes sociais, internet em geral, e-mail, tudo aquilo que te distrai do que você deveria estar tá fazendo para buscar riqueza e liberdade é um sanguessuga. E o que hoje mais distrai a gente, o que hoje mais tira o nosso foco é redes sociais, é a internet, a gente está o tempo inteiro no celular. Se ainda fosse para aprender alguma coisa, como a gente está aqui, aí beleza, maravilha. O problema é que na maioria das vezes, não é isso que acontece. A pessoa fica, faz de conta aqui que eu tenho um celular na mão, a pessoa fica aqui começa a ver Reels, sei lá, TikTok, qualquer coisa assim, fica rodando com a cabeça abaixo, o pescoço baixo. Corcunda, que esse é um ponto importante para a energia, é a sua postura? Como é que está a sua postura? Como é que está o seu olhar? Cada vez mais a gente está olhando para baixo porque fica olhando ali no celular. Horas e horas e horas assim, é ou não é? Fala para mim se isso não é verdade. Se concorda comigo ou não. Faz sentido? E se você buscar lá no seu celular quantas horas por semana cada um de vocês fica preso ali vocês vão ver tomar um susto quantas horas ficam presos ali nas redes sociais ali na internet fora e-mail outros outros lugares né WhatsApp e aí o terceiro ó terceiro sangue suga da energia é ter foco nos problemas foco nos problemas É aquela pessoa que fica sempre reclamando. Não sei se aqui alguém conhece pessoas assim, ou se é uma pessoa assim. Foco no problema. Aconteceu um problema, pronto, fica orbitando ao redor daquele problema e fala, só fala daquilo, chega em casa, fala daquilo com o marido, com a esposa, com a namorada, com o namorado, com a mãe, com o pai. Foco no problema. O que, que adianta a gente ter foco no problema? Vai resolver? Não vai, porque você não está buscando a solução. Vai acabar com a sua energia? Vai acabar com a sua energia. Por quê? Porque você está com a cabeça num lugar, está atolado aqui. Como é que você vai conseguir fazer alguma coisa para evoluir, para crescer? Para ser a cada dia mais rico? Não vai. Não tem como. Então, aqui eu dei três exemplos, tem mais, tá? Tem vários outros. Mas vamos enxugar. Três exemplos de sanguessuga da sua energia. E quais são as consequências, Carla, da falta de energia? O que, que isso pode trazer para a minha vida? Baixa produtividade, baixa eficiência, baixa autoestima. Eu tô com energia baixa, eu me olho no espelho, nem estou largada no sofá. Nem me arrumei, nem arrumei o cabelo, nem passei uma maquiagem, nada, baixa autoestima. Relacionamento ruim. A pessoa fica com os relacionamentos abalados, afetados. Então, as consequências da falta de energia são muitas. Falta de produtividade, baixa produtividade, baixa eficiência. Para quem quer crescer, isso não existe, é impensável, não dá. É aquela pessoa que só pensa em chegar em casa, não vê a hora de pegar a bolsinha, sair da clínica, sair do consultório e ir para casa. Tá produzindo o quê? Tá fazendo o quê além? Não, só tá com a cabeça ali no cestou. Vai alcançar riqueza? Muito difícil, né? Então, as consequências são as piores. Agora, quem não tá nem aí, não quer saber de nada da vida... Vai continuar na mesma. Bom para aqueles que querem crescer, que querem evoluir. Como eu disse, é para a minoria. E de que lado você quer estar? Em que grupo você quer estar? Na minoria que alcança a riqueza, que alcança a liberdade, ou na maioria que vai continuar reclamando, Enfiado nas redes sociais, corcunda, com problema na coluna, e é um problema que o dentista já tem, naturalmente pela profissão, e com pessoas que só ficam reclamando e falando dos outros. É uma escolha. E aí, quais são as principais fontes de energia? Então tá, Carla, você falou de energia, dos problemas, agora eu quero saber... Como é que eu consigo energia positiva e de onde essa energia vem? Então, vamos falar. De onde vem? Deixa eu virar aqui. De onde vem a energia positiva, aquela que a gente precisa, energia positiva e com pressão, tá? Então, vamos lá. Fontes de energia. Primeira, a palavra de Deus. Eu não posso deixar de falar isso em primeiro lugar. Por quê? Porque quem segue a palavra de Deus, o que está na Escritura, que é um livro de sabedoria, mesmo que você não seja cristão, ali tem toda a sabedoria que a gente precisa para a nossa vida. Então, aqui é a nossa primeira fonte de energia. Segundo João, capítulo 7, versículo 38, pode buscar lá para ver. Ele diz o seguinte, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a gente não falou aqui sobre água, sobre ser um rio de água-viva sobre fluir na vida das pessoas, sobre gerar energia para fora, estar em movimento e fazer algo. Isso está na Bíblia, em João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, como diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água-viva. Então, é a primeira fonte de energia. Tem muita gente, eu faço também que faz uma oração logo que acorda na sua primeira nos primeiros minutos do dia, na sua primeira hora do dia. O que, que é isso? Tá usando essa fonte. Segunda fonte: pessoas. Pessoas de novo aqui, ó. As pessoas podem ser sanguessugas e as pessoas podem ser fontes de energia. Olha que importante. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou sendo uma fonte de energia para quem está aqui comigo. Eu sou uma fonte de energia na mentoria A Grande Virada. Sou uma fonte de energia para as equipes das nossas clínicas. Por quê? Porque eu levo teoria, ações, práticas... Eu levo conhecimento, experiência para as pessoas evoluírem. Eu estou sempre falando de crescimento, de evolução, de riqueza, de liberdade, só coisas positivas. E mostro como fazer. E dou a direção. Então, pessoas. Com quem você anda hoje? Volto a perguntar. Se são amigos que... Também tem boas fontes de energia, que estão evoluindo, estão crescendo, maravilha. Quem você segue nas redes sociais? Quem está aqui, me segue. Quais são as outras pessoas? Será que o fato de você seguir essas pessoas, isso está trazendo uma energia boa para você? É uma fonte de energia? Você evolui vendo aqueles conteúdos ou não? Só está perdendo tempo. Então, pessoas é muito importante. Pessoas, por isso que eu sempre falo aqui, curte esse vídeo, curte para mais pessoas verem. Não sei se vocês conhecem um pouquinho de algoritmo de redes sociais, mas funciona assim. Quanto mais curtidas a gente tem no vídeo, mais a rede social vai mostrar para outras pessoas. Então, se você gosta de um conteúdo, você curte. Não só para dar um feedback para mim, por exemplo, para a pessoa que está produzindo aquilo, mas para mais pessoas também terem acesso àquilo que está sendo bom para você. Isso é energia. Outra fonte de energia importantíssima, que não poderia deixar de colocar, pensamentos. Pensamentos. O que, que você pensa sobre você? O que você pensa sobre os seus objetivos? Sobre a sua capacidade? Sobre a sua equipe? Sobre o seu trabalho? Sobre os seus pacientes? É fundamental para você sentir que energia você carrega dentro de você. Os seus pensamentos vão determinar os seus sentimentos que vão determinar suas ações, que vão determinar seus resultados. E é sobre isso, pensamentos. Qual é o primeiro pensamento que você tem quando acorda? Qual é? Como é que começa o seu dia? Dizem que do jeito que começa o nosso dia, ele se desenrola daquela forma. Se começar já pensando num problema, lembra do foco no problema? Você tende a acabar com o seu dia. Faz sentido isso para vocês? Coloca aqui para mim se faz sentido isso que eu estou dizendo. Ó, Principais fontes de energia que eu considero, tá? Palavra de Deus, pessoas, se conectar com pessoas positivamente, pensamentos e aqui atitudes. Atitudes, e ainda tem mais um. Como assim atitudes, Carla? Atitude. O que, que acontece? Primeiro você precisa querer mudar. Tomar consciência que tem que mudar essa energia. Depois você tem que acreditar que essa mudança é possível. E por último, fazer o que precisa ser feito para mudar. É ter atitude. Mas antes de ter atitude, você tem que acreditar. Quando você tem sede, tem sede, se você se levanta do sofá para pegar um copo d'água é porque você acredita que aquela água vai matar a sua sede, que vai resolver aquele seu problema. Então você vai lá e aí você toma essa ação, essa atitude que mata a sede. Vou dar um exemplo aqui de atitude, que é uma fonte de energia. Você está lá desanimado no sofá? Está sem energia? Está lá pensando em problema? Identifica isso e levanta. Levanta, vai no banheiro, levanta, dá uns pulinhos do lado do sofá, sai daquela situação, daquele estado que você tá naquele momento. Ah, Carla, mas é difícil. Se fosse fácil, estaria todo mundo enriquecendo, todo mundo prosperando, todo mundo. Mas não é o que a gente vê. Então, atitude é muito importante. Tô lá, jogado no sofá, desanimado e tô. Eu tô vendo, muitas vezes, a pessoa sabe que vai passar o dia inteiro ali. O que, que faz? Levanta e sai correndo. Vai lá, troca de roupa. Só o trocar de roupa já dá uma outra energia. Põe uma roupa de corrida, sei lá, sai correndo, sai caminhando. Pega o cachorro, nem pensa. Pega o cachorro e vai andar. Já vai mudar a sua energia. Então, atitude é muito importante. Pessoa que tem atitude. E cinco aqui... Alimentos e líquidos, quer dizer, o que é que você põe para dentro do seu corpo? Vamos pôr aqui, ó, alimentos. Sólidos e líquidos. O que, que você está comendo? A pessoa que não tem uma alimentação saudável, que só come porcariado, toma refrigerante direto, geralmente são pessoas que têm aí, mais preguiça, dá mais sono. Você tem um paciente importante para atender logo depois do almoço? Você não vai comer uma comida pesada, que vai te dar sono, por exemplo. Você vai ficar lá bocejando na frente do paciente. Você tem uma reunião importante, é um treinamento com a equipe. Você vai cuidar daquilo que você vai pôr para dentro de você. Então alimentos e líquidos, cuidado. Cuidado com muito açúcar, muita gordura. Por quê? São alimentos que deixam a gente com energia baixa. Porque requerem muito sangue, muito oxigênio para digestão. E aí o seu cérebro quer baixar, quer dormir, quer tirar um, uma sonequinha. Então, fontes de energia, alimentos saudáveis, alimentos que trazem energia para a gente, realmente energéticos, isso aqui é importante. E eu estou falando tudo isso, já vou falar como ter mais energia e dar três pontos práticos para você sair daqui e já fazer, amanhã cedo já fazer, já começar a colocar isso no seu dia a dia, na sua rotina, precisa virar um lifestyle, é um estilo de vida que hoje eu incorporei no meu estilo de vida, eu já não fico sem, não consigo ficar sem mais. Então para isso se tornar um lifestyle, para você entrar nessa tranquilo e gostar de fazer isso todo dia, Precisa ter em mente a importância de uma equação, que é a equação da riqueza, é a equação do resultado. Quem aqui quer alcançar a riqueza? Coloca aqui para mim. Sim ou não? Coloca sim, se colocar sim, eu mostro aqui qual é a fórmula da riqueza, qual é a fórmula do resultado. Então vamos lá, já tem um sim aqui no, no Instagram. <risos> vamos lá que eu vou colocar aqui qual é a fórmula, eu faço, falo isso sobre isso sempre E eu sempre vou continuar falando Aqui, Roberta, assim Sim, né, Roberta? Muito bem Qual é a fórmula, então, da riqueza do resultado? Ó, deixa eu pegar outra caneta aqui, vamos lá Fórmula do resultado quem já me acompanha aqui, quem está na mentoria aqui já conhece essa fórmula. TPC. O que, que é isso aqui? Teoria, o T é teoria. P é prática e C é constância, ou seja, é fazer sempre. É fazer até virar um lifestyle até se tornar um hábito e a pessoa não viver mais sem aquilo. O que, que é teoria? Teoria é isso aqui que a gente está fazendo. Eu estou ensinando, eu estou falando o que vocês devem fazer e por quê. E o que vai acontecer se não fizer. Isso tudo está dentro da teoria aqui. Teoria. Para isso ter algum resultado, para vocês alcançarem riqueza, liberdade, o resultado que vocês querem na vida, precisa colocar o quê? Em prática, precisa fazer. Eu falei que eu vou dar aqui três ações práticas para amanhã já começar a fazer. Se você está hoje aqui comigo e amanhã vai acordar e não vai fazer isso que eu falar, você já não vai estar colocando em prática o que está aprendendo aqui na teoria. É igual na odontologia. A gente aprende lá na faculdade a fazer restauração. Depois tem o laboratório, ó, a prática. O laboratório não é nem na boca do paciente. Depois vem para a boca do paciente, vem para a clínica e depois no seu consultório ou uma clínica de terceiros. E aí você vai praticar isso com frequência, na constância. Só assim você vai ter resultado. Só assim você vai chegar à excelência numa restauração. Não tem como, da teoria, só com a teoria já ter resultado? Como assim? Porque é na prática que você vai sentir como é, que você vai adaptar a sua maneira. É você colocando em prática e depois na constância. É a constância é que traz o resultado. Por que, que a maioria das pessoas fica atolado lá na vala, naquele espelhinho d'água fica atolado e não sai do lugar, fica estagnado, fica lá na depressão ou fica lá na ansiedade e nada, nada, nada e se afoga lá dentro. Por que não tem isso aqui, ó? Porque não coloca na constância. Na maioria das vezes nem coloca em prática, nem testa, nem começa. Quanto mais tornar isso frequente, frequente, frequente, frequente, fazer, fazer, fazer, fazer. E a gente só tem resultado assim. Não tem fórmula mágica. Isso aqui não é uma fórmula mágica. Aliás, está longe de ser. Isso aqui tem peso. Cada ponto dessa equação tem um peso. Teoria vale 1. Um. Olha só, presta atenção nisso. Anota isso, escreve na mão. Escreve, escreve na, na testa de quem está do lado. Não sei, escreve em algum lugar isso. Peso da teoria. É 1, um, é aquilo que o professor fala. É, o que, é aquilo que você só está escutando. Peso da prática, foi para a prática. Peso 20. Não, vamos colocar aqui, peso 10. A prática tem 10 vezes mais peso, mais importância do que a teoria. E a constância, Carla? A constância, peso 100. Então, olha que loucura isso. Se essa é a equação da riqueza, e se você quer alcançar riqueza na sua vida, será que você ficar só na teoria você vai ter resultado? Será? Não, tem que colocar na prática e principalmente na constância. Tem gente que já desiste aqui. Teoria peso 1, prática peso 10 e constância peso 100. Então, isso aqui acho que está claro, né? Se não for para a prática, morreu o assunto, acabou aqui. Se amanhã, quem não fizer o que eu falar aqui, morreu aqui, perdeu tempo aqui comigo. E o tempo é precioso, o tempo da gente é precioso, não é? Então, ó, marquem isso aqui, essa equação. E vamos aqui para o finalzinho e vou insistir aqui, curte esse vídeo, curte essa live. Manda, manda para alguém, isso vai ficar gravado. Manda para aquele seu amigo dentista, aquele que você também quer que fique rico. Traga pessoas com você. Eu não falei aqui da importância das pessoas? Olha aqui, ó. Pessoas são muito importantes. Carla, eu não tenho esses amigos, eu não tenho ninguém. Eu tô sozinho nesse mundo, eu quero mudar, mas eu não vejo isso nas pessoas que estão em volta de mim. Qual é a minha sugestão de coração? Pega aquele seu melhor amigo... E traga ele com você. Fala disso aqui com ele. Manda essa live, manda esse vídeo para ele. Traga mais pessoas para esse movimento. Por que, que a gente tem tanta dificuldade em fazer isso? Por que, que a gente tem tanta dificuldade em, em, em divulgar, em mostrar aquilo que está fazendo? Faz um print, hashtag eu sou o movimento, me marca. Coloca lá. Eu quero ter outra energia na minha vida. Gente, energia positiva, energia alta, vamos lá. Riqueza, liberdade. Vamos trazer mais pessoas para esse movimento. É isso que eu quero. Essa energia que eu quero, essa fluidez do rio de água viva, que eu quero. E aqui para a gente fechar, que quem está aqui comigo está de parabéns, né? podia estar tá fazendo outras coisas qualquer, quaisquer, podia estar tá jogado no sofá e não, tá aqui. Porque quer crescer, porque quer evoluir, quer alcançar riqueza e liberdade na sua vida. Então, vamos lá. Como ter mais energia? Então, vou escrever aqui? Não, vou virar para a gente finalizar. Então, vamos lá. Como? Essa... É a pergunta de um milhão de dólares. Como Carla ter mais energia? Fala pra mim. Conta pra mim que eu preciso saber. Eu vou dar aqui três pontos, mas tem mais. Mas se você já começar a fazer esses três, você já vai ver uma mudança na sua vida. Só que é fazer colocando na prática e na constância. Se fizer um dia, talvez você já veja um resultado. Mas, se daí no outro dia você já não faz, não tem. Você perde. Perde o ritmo e não vai ter resultado nenhum. Então, como? Número 1. Um, ó, vou falar aqui. Fazer exercício físico todos os dias. Todos os dias. Carla, mas você não vai falar de odontologia? Não, isso aqui que eu vou dar, esses três pontos... É para carregar você de energia positiva, de energia com pressão para você enfrentar o que vier pela frente no seu dia. E o resultado, a consequência disso é aquilo que você deseja para você, onde você quer chegar. É enfrentar tudo o que vai acontecer no seu dia, no consultório, na clínica, dentro da, da sala clínica ali com o paciente, tudo. Na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge. Então, vamos lá. Exercício físico todos os dias. Carla, fazer musculação todos os dias? Eu faço musculação não todos os dias. Eu faço musculação umas quatro vezes na semana. Nos outros dias eu faço uma caminhada. Mas eu estou me movimentando. Às vezes eu fico em casa e faço um alongamento. Eu estou me mexendo eu estou cuidando aqui do meu corpo físico e isso aqui exercício físico libera endorfina que é o hormônio da felicidade a gente se sente bem lembra que eu falei que tudo começa no pensamento você tem como mudar o seu pensamento aqui ó fazendo exercício físico e é algo que qualquer um pode fazer pode sair correndo Pode fazer exercício em casa, pode ser na rua, pode ser pagando uma academia, um personal, o que quiser. Aula online, eu fiz durante muito tempo e na pandemia, aula online. De pilates, yoga, era uma mistura. Muito bom. Então, exercício físico. Número 2. Dois. dois. Acordar cedo... Ou seja, mais cedo do que você acorda hoje né? e mentalizar como vai ser o seu dia. Vou colocar aqui, ó mentalizar o dia. É você acordar mais cedo. Por que eu acordar cedo, Carla? Eu tenho acordado todos os dias, todas as manhãs, na verdade ainda é de madrugada, às 10 para 5 da manhã. O Fernando está aqui do meu lado, não me deixa mentir. Às 10 para as 5 horas, ou seja, 4 e 50, toco o meu despertador. Por quê? Porque eu quero, nessa primeira hora do meu dia, estar no silêncio da minha casa para fazer uma das coisas que eu faço nessa primeira hora, é mentalizar o meu dia. Então, eu condiciono o meu pensamento para... O meu dia todo ser bom. Aconteça o problema que aconteceu. não estou dizendo que daí não vão acontecer os problemas. Vão. E quem é rico ama problemas. Anota isso aí, escreve isso. Quem é rico, o rico ama problemas. O rico fica caçando o problema para resolver, por isso é rico. Então, quando eu falo em mentalizar o dia, é você mudar a forma de pensar. Porque tem muita gente que acorda já pensando nos problemas que vai ter que enfrentar naquele dia. Daí acabou a sua energia. Então, mentalizar o seu dia. Eu faço também, e aí fica a seu critério, mentalizar o dia. Fazer uma oração. Eu sou cristã, leio a palavra, leio a Bíblia e faço as minhas orações. Então, fazer uma oração logo cedo. Que tipo de oração, Carla? É pedindo para que o dia seja bom? É pedindo para Deus que não tenha problemas? Claro que não. Porque você sempre vai ter problema para resolver. Não depende lá do, do alto. É no sentido de primeiro ter gratidão, a melhor oração é aquela em que você mostra gratidão, e aqui na mentalização também, né? gratidão pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você já conquistou, e na sua oração, na sua mentalização, você colocar quais são os seus objetivos. O que você quer para aquele dia? O que você espera que aconteça naquele dia? Coloque isso aqui e não ficar pedindo, pedindo nada. Isso não, não, não tem sentido na minha, na minha visão. Um ponto importante aqui ó, de acordar cedo. Acorde sorrindo. Vai no banheiro lavar o rosto, olha para o espelho, eu acordo às 10 para 5 da manhã, saio bem de fininho do quarto para tentar não acordar o Fernando. Desço, que eu, os quartos ficam no andar de cima, desço, vou no banheiro embaixo, lavo o rosto, aquela cara de sono é difícil para mim acordar, é difícil. Se eu não colocar o despertador, eu não acordo. Eu lavo o rosto e olho no espelho, se eu tiver assim, muito com uma cara muito sonolenta, eu dou um sorriso. Forçado, assim, porque eu queria estar tá dormindo. A cama estava quentinha, do lado Fernando, quentinho também. E eu estou ali, já está começando a esfriar o clima, e eu de pé. Então, eu sorrio, dá uma forçada, faz assim mesmo. Na hora que acorda, vai dormir, qual é o seu último pensamento antes de dormir? É um pensamento bom, que o dia vai ser bom, de gratidão, pelo que aconteceu no dia, ah, é problema, é solução, não interessa. A gente tem que sempre ter um sentimento de gratidão dentro da gente. Então, vai dormir cheio desse sentimento. E dá um sorriso para dormir. Carla, que coisa doida, não tá ninguém nem olhando para mim, tá tudo escuro o quarto, tudo preto. E você tá lá sorrindo sozinha? É, ué, tô sorrindo para mim. Eu tô imaginando o meu sorriso. Isso é uma fonte de energia. Quem é que não consegue fazer isso? Fala pra mim. Fala pra mim quem é que não consegue fazer isso. Acordar e sorrir. Mentalizar o dia. Consegue? Consegue. Que consegue, sim. Carla, exercício físico, eu não tenho tempo, Carla. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Acorda mais cedo, pô. Acorda 30 minutos mais cedo. Faz 20 minutos de caminhada, uma corridinha, 5 minutos de corrida. Começa assim. Você vai ver os resultados e você vai querer mais daquilo. A gente fica, eu diria, fica dependente disso. É a constância, é um lifestyle. Eu não vou dizer dependente. É um estilo de vida. A gente se torna isso. E por último, simples de tudo e que dá uma outra energia pra gente. E muita gente não faz. Tomar banho cedo, antes de trabalhar. Fernando sempre fez isso, desde que eu conheço ele. Tomar banho cedo e tomar banho antes de dormir. E eu sempre critiquei ele. Eu falava, mas para que dois banhos por dia? Para que tomar banho cedo, eu falava. Nossa, acabou de acordar, já troca de roupa, lava o rosto, passa um perfume... E ele falava para mim, ah, eu preciso tomar banho para eu acordar. O que, que é eu acordar? É acordar para a vida. É acordar, é, é ter mais energia, é acordar, Tá acordado. Quando a gente tem energia alta e com pressão, a gente tá acordado. É essa a palavra. E eu, até pouco tempo atrás, nossa, eu passava longe disso. Eu falava, meu Deus, para que entrar debaixo do chuveiro? Uma água caindo em cima de mim logo cedo, não? Eu tava tão quentinho lá na cama. Tira a roupa, vai pro banho. Como eu mudei esse hábito aqui do exercício físico? Um hábito, gente, carrega outros. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Um hábito carrega outros. O hábito do exercício físico carregou esse aqui, ó do banho. Aí eu tive que começar a tomar banho cedo. E eu descobri, eu senti o quanto isso foi bom para mim. Para eu acordar também, para eu já chegar na clínica, já começar o meu dia em casa ou no trabalho com outra energia. Então, o um banho cedo, um outro hábito que esse hábito carrega é de uma alimentação saudável. Você começa a fazer exercício físico e começa a ver resultado não só na sua energia, mas no seu corpo, músculo começando a aparecer e tal, você já começa a olhar para a sua alimentação de uma outra forma. Lembra que eu falei que é uma das fontes de energia? Aquilo que você põe para dentro? Alimentos e líquidos. Então, esses três são possíveis para qualquer pessoa sair daqui e já começar a fazer. Hoje à noite, vai lá na hora de dormir. Dá um sorriso e mentaliza gratidão pelo meu dia. Rapidinho assim. Que dia bom. Mas Carla, nossa, eu, eu tava cheio de problema hoje. Não interessa. Você quer continuar com essa energia amanhã também? Se não quer, faz isso. Só faz. Só faz e depois me conta aqui que resultado teve. Mas não faz um dia só não. Faz um dia, no outro dia também. E essa é a dificuldade da maior parte das pessoas, né? É fazer todos os dias. Tudo na vida. É fazer todos os dias. Então, pensa assim, ó. Carla, eu tenho dificuldade de continuar. Eu não sou uma pessoa constante. Já tentei fazer exercício físico várias vezes e parei. Sabe como é que eu penso hoje? Porque eu também era assim. Comecei várias vezes e parei. Só que como é que eu penso hoje? Eu penso assim, só hoje. Eu vou fazer isso aqui, ó: acordar às 4h50 da manhã, fazer a minha mentalização, a minha leitura da, da Bíblia, a minha oração, meu exercício físico, o banho, só hoje. Eu penso isso, de verdade, é só hoje. Eu nem penso amanhã. Eu não fico sofrendo: ah, será que eu, amanhã eu vou conseguir? Será que eu vou, o despertador vai me acordar? Será que não vai? Eu não fico pensando nisso. E aqui, isso, você colocar isso aqui na constância, vai tornar você mais confiante em você mesmo. Você vai olhar para o espelho e vai ver uma pessoa que é consistente. Uma pessoa que não desiste. E é isso que vai trazer resultado para você. Porque daí no seu dia a dia, o que, é que você tem que fazer que você não gosta... Vamos supor que isso aqui você não goste. A parte de gestão na clínica, no consultório. Venda. Falar de preço de tratamento, de valor com o paciente, não gosto. Divulgação, marketing. Não gosto de fazer, isso aqui também não, mas você está fazendo. Então, aquilo que você sabe que na sua clínica, no seu consultório, vai trazer resultado para você, vai tornar você mais rico, aquilo você vai começar a fazer, você vai entender, por isso aqui, começando aqui, que você é capaz, que você vai lá e faz, que você não é um balela, que você não é um frouxo, que fica desistindo toda hora de tudo. E eu estou dizendo isso porque eu já fui, eu estou falando de mim também, só que eu já mudei minha cabeça faz tempo. E só depende da gente, só depende de você. Então, se isso fez sentido pra você, e a gente já terminou aqui o, o conteúdo, eu quero ver vocês fazendo. Faz story, fazendo... Gente, vocês, quem me segue, vê que eu fico fazendo story lá que eu tô na academia. Por que, que vocês acham que eu faço aquilo? Por quê? Pra eu aparecer? Ah, que a Carla quer aparecer. Ela é a toda lá, fica lá fazendo lá na musculação. E ela quer... Que todo mundo veja que ela tá fazendo e tal. Não, eu faço aquilo para me incentivar, e olha que eu já coloquei isso na constância, hein? Não vivo mais sem isso. Mas para mim, para eu criar um compromisso para mim, de mostrar para vocês que eu tô fazendo todo dia, e me obrigar a continuar fazendo. Não é para eu aparecer para ninguém, é para eu aparecer para mim. Para eu falar para mim, Carla, ó, você fez hoje? Beleza, mas tem que continuar. Amanhã também, depois também, depois e depois. E às vezes, quando eu não publico nada, tem gente que vai lá no meu direct: é, não fez exercício hoje? Às vezes passa e eu não publico, não tiro foto, passou, enfim. Então, gente, é isso. Energia, busque fontes de energia, tá bom? E aí coloquem isso em prática e me mandem para mim, me mandem o resultado, como é que vocês estão, coloquem lá no story de vocês, me marca quando fizerem isso aqui, ó, me marque, vou ficar muito feliz de ver esse, esse primeiro, esse micro resultado. Foco nos micro resultados, não esperem uma grande transformação do dia para noite. A riqueza não vem do dia para a noite. Nada acontece do dia para a noite. Nem Deus criou o mundo do dia para a noite. Não é isso? Foram vários dias cada dia fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente. Então é isso, coloque em prática. E aí, se isso fez sentido para vocês, chamem mais dentistas, mais pessoas, amigos, para participarem aqui na próxima segunda-feira. Tá bom? Fez sentido? Pessoal aqui no Instagram, joia. E aí, sete e meia da noite, na próxima segunda-feira, estaremos juntos aqui novamente. Me mandem aí sugestões de temas também, né? É, que é o que eu falo, que eu ensino os dentistas a alcançarem mais riqueza e liberdade nas suas vidas. Me mandem qual é a principal dificuldade de vocês e a gente conversa, tá bom? Um beijo no coração de todos e tchau, tchau! Vamos lá. Boa noite.